Aqui no Minecraft Utopia é possível você criar ferramentas customizadas. Basicamente, eu posso pegar qualquer minério, como um ferro ou um diamante e juntar e fazer uma picareta, uma espada ou qualquer outra coisa. E eu já tenho ferramentas incríveis e muito poderosas. O único problema é que até hoje eu não tenho uma espada e uma maneira para me defender. Então, eu não ia fazer uma espada comum, né? Eu precisava fazer uma espada incrível. E eu decidi fazer uma espada que pode evoluir infinitamente, podendo chegar até o dano infinito. Então, se você quer saber como é isso, como funciona e como eu vou fazer, é muito importante que você se inscreva no canal e veja o vídeo até o final, que tá muito show. Acabou. Acabou tudo para a la Lajota PVP. Estou passando aperto. Tenho cinco pernis de fome, um hamburgão e agora tenho meio pernil de fome. Significa que se eu esse hamburgão. Não tenho fome Por enquanto Em breve terei fome E não terei hamburgão Necessito de alimentos Lajota, exploração Lajota, missão Pegar a motoca E dá grau de montão Grau <risos> Ai. Uh, Simplesmente ninguém viu nada E aí, Zé? Não vai falar nada? Desde quando os policiais são da cidade Pra vir pra nossa base? Tu quer alguma coisa? Tu quer alguma coisa? Tu fala Quem não deve, não teme Vamos embora Oxe, mas policial é direto na porta da nossa casa, mano Desde quando isso, tá ligado? Mas tá tranquilaço, mano. Não deixa por que aparecer. De qualquer forma, pra você que não tá ligado, a cidade de Utopia está correndo perigo. Desde que alguém assaltou o banco, mudou algumas coisas. Como vocês podem ver, o segurança gigante tá na frente do cofre protegendo ele. O banco tá com grades e mais câmeras. Também tá tampado. Todo lugar da cidade é um policial desse. Outra coisa também é que todas as lojas pararam de receber novidades. Como a loja da Poke, a loja de TNT, a loja criativa e a loja da Bruxa. Na realidade, a loja da Bruxa tá encaixando as coisas pelo jeito, né? Eu tô ligado que a bruxa quer vender tudo, ó, quer ver? Preciso ir embora logo para vender tudo antes. Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa, eu não sei. Ela só precisa ir embora, tá ligado? E ela tá tentando vender todos os artefatos que estão sobrando. Eu vou comprar essa bota de Flamingo para ajudar. Agora ela lajota de chapéu de palha tem uma bota de Flamingo. E por sinal, ela é bem interessante, porque ela permite que a gente nade. Só que no ar, literalmente com essa boia, a gente pode nadar no ar. Só que é por um tempinho ilimitado. A parte boa é que, como eu já tô sem comida, aqui na nossa frente temos a loja do Pedro que vende. Uh, por que tem um fantasma me atacando? Oxi, que vende hamburgão. Mas qual é do fantasma? Veio da loja do Pedro o fantasma? Enfim, e também temos a loja do Apu, que é uma loja que vende torradinhas. Por sinal, eu sou parceiro das duas lojas, então tudo que ambas vender, eu ganho 10%. Então, da última vez eu comprei na do Pedro. Agora vamos vir aqui comprar umas torradinhas com o Apu, Prontinho, agora a gente tem alimento para alguns dias. Por sinal, ontem a gente fez mais um trabalho aqui na cidade para quem não tá ligado todas as suas bonitas que estão aqui sou eu que tô fazendo agora essas suas largadas aqui é o que tava antes entendeu ontem eu fiz a rua na base do house é uma rua bem grande e bem pânico logo logo a gente vai ter feito toda a cidade o único problema é que o gerente do banco dizia que ia me pagar para isso mas eu tô levando um calote né de qualquer forma uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte o Biel veio falar comigo e perguntar aonde está a rua dele ele me falou que já pagou para eu fazer a rua dele e eu ainda não fiz. Só que eu não tô lembrado. Eu real não lembro. Então eu queria pedir para vocês que estão assistindo todos os episódios que comentassem se o Biel realmente pagou para fazer a rua dele ou não. É sério, por favor. E não mente, tá bom? De qualquer forma, ontem apareceu à noite aqui na nossa casa uma pessoa estranha. Que a gente descobriu que o nome dele era Duque. Ele tá aqui agora? Não. Hoje ele não tá aqui. Será que ele tava esperando só eu falar com ele para sumir? Você não tá ligado do que eu tô falando? Vê o vídeo de ontem. É sério. Ele realmente não tá ali? Não, ele não tá ali mesmo. Já esse guarda, ele não sai, né? Eu vou botar uma câmera de segurança nessa casa depois. De ontem pra hoje, todos os nossos minérios terminaram de duplicar. E o resultado é esse. Olha só quanto minério a gente tem. Mano, tamo rico demais. Parece que não tá ligado também. A gente fez um vídeo no corte de uma mina recheada. E nele, a gente conseguiu tudo isso daqui de minério. Agora, eu posso jogar todos eles aqui nos meus baús. E sempre que a gente precisar de minério, a gente vai ter muito. Deixa eu só tirar tudo do modo de bloco. Tá tudo em bloco, né? Eu quero deixar tudo em minério pra saber quanto que eu tenho, né? Pera aí. Eu acho que eu lotei todos os meus baús. Pera aí, eu vou correndo comprar outro baú. Eu, eu, eu, não, eu não pensei no detalhe que o, o espaço que eu tinha pros meus itens podia acabar. Já que essa é uma missão extrema, isso requer uma atitude extrema. Vamos pelo lago. Se bem que, na real, isso é só uma, uma atitude estranha, na realidade. Não é algo que vai me economizar segundos e segundos, né? Estamos aqui na loja da Poki. Boa noite, Pocky. Vamos comprar um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Cinco baús de obsidian. Mano, eu acho muito legal o fato da loja da Poki funcionar 24 horas e vender uns itens tão bons como um baú de obsidian, cara. Isso vai fazendo. Não perdemos os de redstone. <risos> Pula da moto. Corre, corre, corre, corre, corre. aí, vou nadando aqui para facilitar. Nada pelo ar. Para de nadar. Aí, boa, boa, boa, boa. Daí agora eu coloco os baús, tipo, por exemplo, aqui. Foi. Deu certo, deu certo. Ô, louco, valeu a pena. Agora eu sei que a gente tem mais de duas mil redstone, 1.700 lápis da Azul e 1.600 ouros e. Quase 500 diamantes. Mas tá bem na fita, hein? Aliás, quem quiser fazer uma fanart minha com chapéu de palha e a nossa boia de flamingo. Aí, ó, mano, tô aceitando. Sai, zumbi, sai. Tome! De qualquer forma, ontem o Apu veio falar com a gente. O Apu queria ajuda com uma coisa que vai ser muito útil pra mim. Ele queria uma coisa que utilizava a nossa fornalha. E foi tudo mais ou menos assim. Pera aí, calma lá, calma lá. Você construiu esse palácio gigantesco e tá morando aqui fora. Então, digamos que a minha casa é uma casa de Hollywood. Já viu como funciona? Não. A fachada é muito linda, mas... Passa pra cá. Ué, por que que você tá entrando por aqui? Colocaram uma bedrock na minha porta daí. Não, vem cá que você vai gostar. A fachada é muito linda, mas... Ah, gente... tá, entendi. Eu achei que era toda decoração, mano, para deixar mais arejado, entendeu? Não, só o que aparece mesmo que foi feito. Tá, tá, tá, a barba tá baixo, entendeu? Você é preguiçoso, hein? Você é preguiçoso, né? meu Deus, mano. Ah, Zé, Zé, Zé, alguém aqui tem que, tem que fazer, jogar videogame. Ah, tá bom. Ô, oh, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Deixa eu te perguntar uma aí. coisa. Por que que você colocou a bedrock na minha? Minha casa. Não fui eu, não, porque olha aqui, ó. Colocaram na minha e colocaram uma assinatura de Delete. Peraí, então não foi você que colocou na minha casa? Não. Hum, não? Ok, cara. Então, alguém comprou a picareta de bedrock no servidor e tá querendo trollar todo mundo, velho. Então, eu acho que não foi a pessoa que comprou a picareta de bedrock. Eu acho que pode ser do outro. Porque abriram uma loja de bedrock e um dia depois, um milhão de bedrock em todas as casas. Na do House também tinha que eu passei lá agora. Nossa, então a pessoa, tipo, comprou bedrock e colocou na base de todo mundo, tipo, incriminando o outro. Porque eu falei com o House, ele falou que o Carlin tinha colocado na dele. É, eu acho que então, foi, foi exatamente isso. Até porque eu olhei nos bolsos da loja e já assumiu dois papéis. Significa que duas pessoas compraram o Então, Rock. Então, caraca, então você está no bico, tipo, cuidando. Eu tô atualizando em tudo, tô em tudo. Tá, ó, LG, mas vem cá, diz aqui, eu tô querendo fazer uma parada e eu ia precisar usar esse trem aqui, velho. quando você cobra me alugar ele ou me emprestar ou me dar? Eu deixo você usar por cinquinho. Eu acho que é um preço bom, porque é uma fornalha maneira. tá, ah, Não, calma aí, você entende mais. Eu consigo derreter esse item aí dentro? Você quer derreter uma magnetita? É, pô, porque dá para derreter e recuperar a, a nederita, velho. Tá, tem como e dá para recuperar a nederita, só que tem um problema. Se você olhar aqui, eu só tenho lava e a lava não é o suficiente para isso, a gente precisa de uma lava de blaze. Então, tem que dar um jeito de pegar um blaze vivo e botar aqui dentro. Peraí, então eu preciso de uma, tipo, uma lava mais forte que essa lava normal do mine? Exatamente, ó. Há uma lava de blaze, que ela mistura lava e sangue de blaze. Aí ela esquenta mais que a lava normal. Tá, ah, então a gente teria que trazer um blaze pra cá, é isso? De preferência, mais de um. Tá, calma aí. Mano, eu acho que eu tive uma ideia, LG. Pera aí, você me dá 10 minutinhos, 10 minutinhos eu já volto. Fechou, fechou. Vai lá, vai lá. Fechou? Tá, calma aí, rapidão, já bordo. Aí depois que a gente saiu nessa explorada pelo Nether para conseguir o sangue de Blaze, isso aconteceu. Ó, oh, pô, é o seguinte, já que a gente vai ter que derreter os Blaze agora, nós temos que fazer uma gambiarra pra gente poder derreter eles e eles não escaparem e não queimar tudo a minha casa. <risos> tá bom, vai lá. Ó, vou Mano, é que... só sua fornalha, as suas regras. Nada, tá, oh, tá certo, mano. Olha lá, tô falando, tô falando. Que da hora, pera aí. Você tá fazendo blazing Blood? É sangue de Blaze mesmo, mano. É, literalmente. Esse é um combustível bem bom, cara. E tem uns que é melhor ainda, mas agora já, esse já vai dar conta, né? Não, esse aqui já tá. Oh, Eita, que, mas e, esse aqui deu é de, é Levar, é bom, levar, é bom, levar é bom. A janela aí, valeu. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aí, você tem um também aí, não tem? Tenho, tenho. Mas diz aí, LG, como é que você vai tirar esse sangue de Blaze daí de dentro? Ah, com um baldinho normal. Igual qualquer coisa. Ah. Ah, dá pra tirar, posso soltar ele lá dentro? Aham, uhum, mas dei tampa depois. Hum, mano, que legalzinho ele queimando, né? Foi, foi uma boa é, fazenda de vidro. Isso é meio maldade, mas tudo bem, né? É quando ele te queima, ele, ele não fica pensando isso. Pois é, mano, agora eu pensando, como que o um Blaze de fogo queima, tá ligado? Temos Blazing Blood, pô. E aí, LG, é o suficiente? É sim, já temos um balde. E agora vamos só pegar ele aqui pra fazer o combustível. A gente só esvaziar esse aqui antes. Ó, Zé, agora teoricamente eu venho só com um balde vazio, clico no dreno e peguei <risos> aquele, aquele sanguinho de Blaze aí, ó. Uh, olha é bonito, opa, né? tá no chão? Acho que melhor não, porque é meio trabalhoso pegar. Não sei se ele funciona ou não. É, então, vai lá, vai lá. E agora? A gente tem que tirar esse tanque aqui que eu tenho e vamos substituir pro outro. Então, pera aí que eu vou pegar o outro. Agora a gente coloca esse outro tanque aqui e nosso Blazing Blood. Agora, a porra é o seguinte. Só coloca as magnetita aqui. Porque tudo que você fizer que der errado, você vai estar perdendo esse assim, combustível. E ele é caro. Ah, ok. Joga as magnetita. Funciona, LG. Tá derretendo, mano. <risos> Tá, isso aqui vai me dar quatro barras de nederita, o que é perfeito. Cadê? Vamos ver. Uh, quatro uh, nederites uh, níveis. Ó, Apo, agora a gente coloca nessa mesinha aqui um molde de barra, porque a gente quer fazer a barra de nederita aí, tcharam, parece petróleo. Não, <risos> tá Essa é a maneira mais inusitada de se fazer nederita, LG. Mas é boa, né? Oh, e funciona, cara. Se você parar para analisar, tá cheio de magnetita embaixo nas cavernas. É literalmente é uma farm de nederita, né, cara? Exatamente, LG. Exatamente. Ah, Cadê? Onde é que foi parar? Nesse baúzinho aqui do lado, ó. Hehehe, <risos> boy. Uh, caraca, você <susurra> tem muito minério, mano. Ô, oh, não pega, não. Eu tô minerando, tô minerando. <risos> não, relaxa, LG. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso te pagar com esses dois itenzinhos aí, mano, de capturar mob? Tá, eles são bem úteis. Então acho que já tá, tá feito o pagamento, então. Uh, nice demais Ai, meu Deus. Peraí, eu, eu, eu afasto ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Os, os creeper tem medo de mim, percebeu? É, então, só os meus LG, brincadão, mano. Tamo junto, velho. Muito bom, né? A gente ajudou o menino com as coisas que ele queria e em troca. Agora tem como conseguir blazer portátil, que é bem útil. E também temos um tanque com quase um balde de sangue de blazer, que para nós vai ser muito útil, porque como eu falei antes, hoje a gente vai fazer uma espada que evolui com o tempo. E é uma espada das boas pânico para ser sincero. Se vocês olharem para mim, eu tenho um espadão gigantesco que arranca cabeças, uma pá muito doida de ametista e uma picareta da as melhores possíveis, não a melhor. O único problema é que eu não tenho espada até agora. E agora a gente pode dar início, então, a derreter Oi, os minérios para fundir. Alô, LG, LG, Oi, minha, tudo bom? Tudo bom? E não, não julga a minha porta, tá? Não julga a minha porta. É o que tá tendo, olha é o que tá tendo. É, não, assim, tá legal, né? Mas tem que tirar esse pedregulhão aí, Como né? Porque é eu é isso grave? aqui. O Delete colocou aqui, não, não sei o que mais. Depois você dá um jeito, cara. Conversa aí com alguém aí que tem esse mesmo problema. Eu tô com esse problema aí se tu souber até alguém me recomendar e me avisa, beleza? Pois é, né? O Delete colocou na sua casa também? Colocou, mas não foi o Delete, não, velho. Né? Foi quem? Agora eu não lembro. Cara, acho eu que é acho que, caramba, tipo, hein? foi a mesma pessoa que colocou em todo mundo, tá espalhando placa aleatória, tá ligado? Exatamente, Porque Eu tenho certeza que não foi o Entendeu? Eu acho que foi o carlinho é, Gê, hum. Acho que foi o carlinho. Sim, mas e aí, Bel, qual é a boa, mano? Olha, LG, eu não sei o que tá acontecendo. Se o seu horário não tá batendo aí com as coisas aí que você tá prometendo. Entendeu? Você demorou lá um pouquinho no, no Nether Hub mas conseguiu fazer. Só que assim, a, a minha rua que eu te paguei até agora não saiu, velho. Até a do House que pagou depois já tá lá. Tu, tu realmente pagou para fazer a rua? Paguei? Então é isso. Mano, Bel, não é na maldade. Eu te juro. Eu tava, eu tava até falando com o povo hoje aqui. Eu tava perguntando se você já havia pagado ou não não para fazer a rua. Parece estranho, tá bom? Mas eu juro para você, eu não consegui diferenciar se a gente realmente tinha negociado e você pago para fazer a rua ou se eu havia sonhado com isso. 0% meme, tá ligado? Tipo, sempre falando sério. Então agora é que eu sei que você já pagou, eu vou fazer, tá bom, cara? Ah, então, é porque assim, eu, eu não sei se foi porque eu paguei com 10% de desconto no dia, eu tava com pouco dinheiro, né? Aí eu não sei se foi ah, isso. Ah, tá tu atrasado. pagou 45 até no dia, né? Foi, foi, foi. Nossa, foi eu lembrei, isso, lembrei. Não, é que eu realmente não lembro se era um sonho, não né, de verdade. Bel, quer saber? Oi, fala comigo. Eu não tenho 5 mas eu tenho quatro contas aqui, então eu vou devolver quatro contas para solucionar esse problema, né? Daí, em vez de 45 que ficou, ficou 41, tipo, né? Uou, diferentes, mas já que o banco não tá pagando, já ajuda, né? Qualquer dinheiro. Já ajuda aí esse banco, tem que voltar a pagar logo, cara. Eu tô agora trabalhando lá na polícia, lá. vou ver se eu agilizo isso aí, cara. Contrato uma galera para ajudar a fazer isso aí, mas tá tenso o negócio. Então, digamos que sim. Se eu descobrir quem roubou o banco e eu te contar, você consegue que a cidade voltar? Eu consigo fazer a cidade voltar, exatamente. Hum, bom saber, bom saber. Então, beleza, LG. Eu vou lá que eu tenho um trabalho a fazer, cara. Mas obrigado aí. Eu vim aqui te lembrar mesmo pra ver se tinha esquecido. Tá, Aqui, ó. Na garupa da moto aqui, ó. Tá a cozinha. Eu vou fazer vale. é agora, mano. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então, beleza, Lajota. Muito obrigado, mano. Tamo, tamo junto aí. Foi mal, foi mal incômodo, Biel. Foi mal. Nada, nada. Valeu, LG. Valeu. Tá, mano. já que a gente já falou com o Biel, vamos lá resolver esse negócio de uma vez por todas, né? Não vamos enrolar. Vamos fazer a rua da casa dele. Então, porque a gente já resolve esse problema. Eu vou puxar a rua até essa coisa do carlinho aqui. E deixa eu ver qual é o caminho. É uma reta basicamente só uma subidinha, uma curva bem leve. Depois uma outra reta com uma mini curva. Eu acho que o, o combinado é o fazer uma rua só para casa dele, né? E é isso. Vamos trabalhar nisso. Daí. Se ele quiser uma rua para casa do carlinho, depois nós faz bom, agora que a gente já acabou a rua do Bial e tá tudo muito certinho, a acho que não tá devendo mais nada né, depois tem que falar com ele a gente pode prosseguir pra fazer a nossa espada que pode evoluir infinitamente basicamente a gente vai utilizar esse mod da Forja que é o Tinkers, que a gente pode misturar vários materiais pra colocar um material especial na nossa espada que vai permitir ela ganhar sempre mais força conforme eu derroto mobs, o único problema dessa espada é que ela basicamente se eu fizer ela inteira disso, ela vai quebrar em menos de 10 minutos, então eu vou misturar com vários outros minérios e eu vou fazer um esqueminha para a gente aumentar a durabilidade dela e no futuro deixar ela infinita. Só uma parte dela que eu vou usar um material específico para aumentar a durabilidade. Tem uma parte específica que eu vou usar um material do rock só para ficar bonito. O material é o necrotic bone. Eu estava dando uma olhada nele e eu vou precisar fazer um reino que é basicamente. Então tá vendo essa partinha aqui que a gente usa para acho que é proteger a mão. A gente vai fazer ela com esse material do rock para fazer é esse daqui. A gente vai precisar de um padrão, um necrotic bone e um reino. Eita, bro, a gente tem esse item aqui. Agora fiquei na dúvida. Oh, a gente tem um necrotic bone já que sorte aquele dropa de esqueleto do Wither. e a gente já derrotou vários né, ao longo da nossa jornada. De colocar essas outras bancadas aqui temporariamente e colocar vários ossos. Oh, gastou três para fazer, mas está lá. Por incrível que pareça, o primeiro material da nossa espada já está feito. Eu vou até colocar bigorna aqui no meio, na realidade, aqui no meio. E vamos deixar ele aqui como a primeira parte. Eu fiz o item errado. Aparentemente eu fiz uma versão mais forte dele. Eu fiz a versão que a gente usa nesse espadão aqui, mas eu não vou fazer espadão, não. Quero fazer uma espada normal, porque nesse caso vai ser mais forte. Agora, a gente precisa fazer outras duas coisas, que é a parte de baixo da espada e a lâmina. A parte de baixo, a gente vai utilizar um minério chamado Manuling. Esse daqui é basicamente o melhor minério do mod. Para fazer ele, a gente vai ter que misturar tanto netherite e cobalto, quanto aquele sangue de blaze que a gente conseguiu fazendo junto com o apu. E aí sim, depois que já atingir 1200 graus de calor, a gente vai conseguir maniuling. Então, três cobaltos e uma netherite. Eu vou ter que minerar uma netherite. Peraí, peraí, vai dar trabalho isso aqui. Calma aí, calma aí. Tá, eu vim para uma parte aleatória aqui do Nether e meu plano é cavar em linha reta com o martelão. Vamos ver quanto tempo demora pra gente conseguir uma netherite. Hum, até agora nada. Se bem que o povo fala que a Naderite fica mais para camada 10, né? Vamos subir um pouquinho. Acho que já tá bom. Netherite! E lava. Mas funcionou. É, só uma, mas já vai servir. Vamos para casa. Olha, na realidade vai ser a primeira vez que a gente vai fundir algum minério aqui, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro, a gente pega o minério que a gente quer. Normalmente derrete ele e pega outro minério também e derrete. A gente vai mandar derreter todos os minérios. Deixa eu derreter primeiro os cobaltos, porque dá para derreter com lava. Aí já pra parte da netherite, a gente pega outro tanque. É muito legal esse esquema de fundir minério. Vai ser a primeira vez que vocês vão ver ele, provavelmente, né? Bom, como vocês podem ver aqui, a gente derreteu todo o cobalto, só a netherite que não. Então a gente vem aqui, tira esse negócio aqui e coloca esse combustível mais potente. Com ele funcionando, a netherite vai derreter. Demora um pouquinho, mas vai. E assim que ela derreter, em vez de ela ficar marrom da netherite, vocês vão ver que legal. Ó, vai sumir a netherite, ó, vai ficar o negócio aqui e vai juntar. Depois que juntar, vai virar uma newling. Porém, como duplica sempre, daí deu um pouquinho a mais, entendeu? Só que você não vai precisar de muito manil, então eu acho que já tá bom assim, sabe? Na realidade, eu acho acho que uma barrinha de manulin já vai ser o suficiente. Deixa eu pegar aqui, ó. a gente vem aqui nessa mesa, coloca o maniulim, o padrão. Ah, não funciona. Tá, então a gente faz um reino de manulin. agora foi pronto. Temos manilha e necrotic bone temos dois materiais para a nossa espada. Por sinal, eu não sei se já comentei, mas manilha é o melhor minério que tem nesse mod aqui, então é muito legal a gente ter ele agora. Deixa eu guardar tudo que sobrar aqui, né? porque essas coisas que é cara. Bom, de qualquer forma, mesmo com tudo feito, agora falta apenas um material. Um material que ele guarda almas guarda. Sangues e permite a gente fazer a espada que voa infinitamente. Nada mais, nada menos que Letite. Esse é um minério que não existe nem em versão de barra, para vocês terem ideia. Para fazer ele, eu vou ter que basicamente derreter ouro, fazer um molde da lâmina da espada e jogar ouro em volta dela. E agora a gente pode começar a fazer ele. Eu vou precisar fazer duas barras. Para fazer uma barra, eu preciso de Guilda Inferno e Rose Quartz. O Guilda Inferno é até que fácil. Para fazer a barra dele, eu preciso pegar. E colocar um matinho. Pode ser uma samambaia ou qualquer um do tipo. Então, eu vou derreter uma barra de ouro e vou atrás de uma samambaia. Agora a gente pega a nossa samambaia em mãos e tora ouro nela. E por algum motivo que eu não entendo, virou essa barra bem maneira. Agora eu preciso fazer molten rose em quartz. E para fazer ele, basicamente, eu preciso de quartzo com rose gold. Basicamente, é três cobres, um ouro e depois um quartzo. Então, três cobres com um ouro e um quartzo. E eu posso guardar essa tesoura já. Então, três cobres com um ouro, então, fez o cobre, fez o ouro, fez o Rose Quartz e tcharam. Agora que a gente tem tanto o Rose Quartz quanto o guild Fern, a gente bota os dois para derreter. Nossa, essas, essas duas barras são totalmente novas para mim, sério, mas são bem legais, né? E com a junção delas, nós temos esse minério vermelho. Nossa, parece sangue, né? Que ele é o nosso Enletite. Com o Enletite em mãos, a gente faz o molde da nossa espada. Uou, demorou, mas foi, né? Pronto. Com eles em mãos, a gente pode finalmente fazer a nossa espada. E está pronto a nossa espada das trevas que evolui infinitamente Ela é muito boa e como vocês podem ver aqui, ela tem um contador de mortes E a cada mob que eu matar, ele vai me dar um bônus de dano Então vamos supor que eu matei mil mobs e o dano está em 50 Todo tapa que eu der vai dar 5.28 de dano, que é o dano base Mais os 50 de danos que somou Então vai ficar 55.28 É uma espada de dano infinito O único problema dela é a durabilidade Como vocês podem ver, é de três 385. Eu tenho como aumentar a durabilidade da espada usando obsidian e ferro. O único problema é que esse negócio é uma coisa que demora muito tempo. E obsidiana, que eu só tenho 50. Então eu vou farmar esse item e amanhã a gente aumenta a durabilidade dela. Só para mostrar para vocês como que funciona. É incrível como toda hora tem mob. E no único momento que eu queria achar um, eu não tô vendo nenhum. Ó, tem um zumbizão ali. Pronto, derrotamos o zumbi. Agora, se eu olhar para cá, a minha espada desceu a durabilidade, infelizmente, que né? desceu quatro para matar um zumbi. Mas ela deu uma kill e 0.08 de bônus. Então a partir de agora, todo o que eu der vai dar 0.08 de bônus de dano. A questão é, como vocês viram, até essa espada chegar no nível bom. Ela já quebrou, porque a durabilidade dela é horrível. Então eu vou fazer os upgrades para depois a gente começar a deixar ela cada vez melhor.